Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar todas as informações que constam na central de apoio do FMS Digital. Vamos lá? Essa é a página inicial da nossa central de apoio e para começar você deve clicar nesse link professor especialista comece aqui. Nessa página do fluxo de trabalho nós listamos todas as atividades que precisam ser desenvolvidas pelo professor especialista no semestre anterior à oferta da disciplina. Todo esse período de planejamento é acompanhado pela equipe multidisciplinar e todas as informações que você precisa estão aqui nesse site. Então, começando por aqui, você vai ler todas essas orientações e acessar o guia de professor especialista que está disponível nesse link. Aqui nós temos orientação específica para cada um dos documentos que precisam ser preenchidos do planejamento. Aqui no menu para professores, nós temos um outro menu chamado fluxo de trabalho. E aqui nós temos uma página para cada semestre. Então, se você vai ofertar disciplina em 2023 2 você vai acessar essa página aqui e vai ter acesso ao cronograma de entrega de cada documento do planejamento didático, e logo abaixo você também acessa a informação de quem é a pessoa da equipe multidisciplinar responsável é, para te auxiliar nesse período de planejamento. Aqui você também encontra um link de acesso rápido à sua pasta de trabalho. Essa pasta vai ser compartilhada com você e você vai ter acesso de edição a toda a documentação necessária para o planejamento. Aqui nós temos também uma página de informações para cada um dos cursos. Nessa página de informações, a gente tem o link para o Ava Integração, o projeto pedagógico do curso, o e-mail, as informações objetivos do curso e também é, o contato aqui da coordenação do curso. Na subpágina também do curso, a gente encontra a semestralização e aqui você pode conhecer um pouquinho mais sobre a estruturação do curso que você vai atuar quando o trabalho for iniciado uma pasta de documentação do planejamento didático da disciplina será compartilhada com você por meio do e-mail institucional e nessa pasta você vai ter acesso a toda a documentação que precisa ser preenchida se você precisar inserir algum documento dentro da pasta de planejamento conversa com a pessoa responsável da equipe multidisciplinar para que a gente não tenha problemas de organização do fluxo de trabalho, a partir do momento que a gente cria as pastas, nós linkamos cada um dos documentos numa planilha de monitoramento, e se esse link modificar, é muito difícil para a gente conseguir manter esse controle. Então, se você tiver qualquer dificuldade de trabalhar no Documentos Google, você pode solicitar o apoio da equipe multidisciplinar para tirar dúvidas, mas é muito importante que você escreva todo o material toda a documentação seja escrita online dentro dos nossos documentos para que a gente tenha o histórico de edições para que a gente tenha o histórico de conversas das articulações que foram feitas ali dentro do documento por meio dos comentários e também no painel de atividades a gente consegue ter o versionamento de cada um dos documentos caso a gente precise recuperar alguma informação então essa dica é super importante não baixar e não fazer cópias dos documentos dentro da sua pasta de planejamento. É muito importante que você leia o guia completo para que você possa tirar todas as suas dúvidas e se você ainda precisar de ajuda, pode sempre contar com o apoio da equipe multidisciplinar.